Fala, gente, beleza? É, parei para gravar esse vídeo aqui rapidinho para falar um pouquinho, contar rapidamente aqui sobre a minha história, tá? É, como que eu comecei a ganhar dinheiro pela internet e, e como que o curso Robô Milionário do João Pedro ele está envolvido nisso, tá? Eu vou contar para vocês rapidamente aqui a minha história. Eu trabalhava como técnico em edificações, tá? Esse vídeo aqui é só para você entender como que qualquer pessoa do zero ela consegue ganhar dinheiro através da internet. tá? É só ela seguir o método corretamente. Eu trabalhava como técnico em edificações. Eu estudei dois anos essa área e, e quase no final do meu último ano estudando, eu comecei a trabalhar, trabalhei quatro anos também na área. Tá? Como técnico em edificações. E ganhava 2.020 por mês. Tá? Mas comecei ganhando 600 e pouco como estagiário. Depois ganhei 1000 e 1.200 e alguma coisa, como trainee. E depois, quando minha carteira foi assinada realmente como técnico em edificações, eu estava ganhando 2.020, 2.030 reais, mais ou menos, tá? Olha só, eu estudei durante dois anos inteiro, para depois de quase quatro anos trabalhando na área, ganhar 2.020 reais, tá? Para ganhar 2.020 reais. Eu quero mostrar para vocês aqui agora, os meus resultados trabalhando com a internet, tá? Esse aqui, por exemplo, ó. Deixa eu chegar perto aí da câmera para você ver. Tá aí meu nome, tá o meu saldo total aqui do último mês, tá? reais em 30 dias trabalhando em casa. Aqui é onde eu tô gravando, é, é um dos cômodos aqui da minha casa que se tornou o meu escritório. E o que que eu faço? Eu sou um afiliado, trabalho como afiliado profissionalmente através da internet e a minha função, a única coisa que eu faço é achar um público que tem uma real necessidade na internet, ela quer resolver algum problema, por exemplo, ela quer parar de fumar, ela quer fazer o cabelo dela crescer um pouco mais, um grupo de mulheres, um grupo de mães grávidas que querem emagrecer em casa, um grupo de pessoas que são interessadas a trabalhar com marcenaria, tá? Um grupo de pessoas que querem aprender a trabalhar, a abrir um pet shop, por exemplo. Eu seleciono a minha função como afiliada é selecionar é, grupos, né? Avatares na internet, grupos de pessoas. Que querem resolver algum problema. E o que, que eu faço? Como é que eu ganho dinheiro com isso e o que, que o curso Robô Milionário está envolvido no meio disso? O afiliado ele simplesmente pega um produto, um infoproduto ou um produto físico, um encapsulado, por exemplo, cápsulas, né, suplemento alimentar. Eu pego esses produtos e ofereço a determinados públicos que querem realmente aprender a solucionar aquele problema que eles querem. Ou um é aprender marcenaria, outro quer emagrecer, outro quer aprender a ganhar massa muscular, o outro grupo quer aprender a criar um pet shop, quer aprender maquiagem, ser cabeleireiro, barbeiro. Eu pego um produto que ensina pessoas a fazer o que elas querem e ofereço esse produto para elas e eu ganho uma comissão que varia de 40% a 60%. Faço tudo isso pela internet em formato 100% automático. É aí que entra o curso Robô Milionário. Com ele, eu aprendi um formato, tá, atualizado de como que eu posso fazer vendas pela internet como afiliado em piloto 100% automático. O curso ensina você pegar ali um robô, tá? Esse robô se chama Manychat, é um site, né, que se chama Manychat. O curso ensina passo a passo para você integrar ele no Facebook você cria uma fanpage no Facebook, o curso ensina você a encontrar esses públicos que querem realmente solucionar algum problema. Essas pessoas vêm até a mim, eu não vou até elas, elas vêm até a mim, querendo comprar o meu produto, e quem vende para mim em piloto 100% automático é o meu robô. Por isso que o nome do curso é Curso Robô Milionário, porque ele faz a venda para você. Você programa antes uma sequência de mensagens automáticas Aprende no curso a trazer pessoas para a sua fanpage e nessa sua fanpage a pessoa vai querer informações sobre o produto que você vende, porque ela quer resolver um problema, ela quer resolver uma dor, ela te chama e esse robô faz a venda para você depois que você programa essa sequência. O curso ensina você a programar essa sequência, a trazer as pessoas, ensina para você o que é um afiliado, quais plataformas de afiliação que existem, aonde você consegue encontrar esses produtos e o melhor de tudo... Você não compra nada, você não gasta nada, porque essa ferramenta também é grátis, tá? É, para você se afiliar você não gasta nada, Para você cadastrar você não gasta nada, você só ganha, tá? Por isso que é um negócio muito rentável, você vai lá e se afilia, por exemplo, a um curso de maquiagem. Você se afilia de graça, o curso é 100 reais e o dono do curso fala que te dá 50 reais por venda se você vender. Aí você pega as técnicas do curso, promove esse curso pela internet, traz tráfego, Joga esse tráfego todo na sua fanpage, o pessoal vai te chamar na sua fanpage e o robô vai vender para você, enquanto a sua função vai ser gerar tráfego, trabalhar, você vai trabalhar em casa gerando tráfego e o teu robô vai vender para você 24 horas por dia. Essa é a mágica do marketing digital. Por isso que eu recomendo sempre o curso Robô Milionário do João Pedro, tá? Vale a pena você estar tá iniciando, porque você aprende a vender na internet em piloto 100% automático. Você não precisa convencer ninguém a comprar, você não precisa aparecer, você não precisa gravar vídeos, você não precisa fazer nada. Você trabalha em off, um trabalho digno, tá você só ganha se você realmente vender. O curso ensina você a realizar essas vendas em piloto automático, ensina você a trazer esse tráfego. Então, cara, eu recomendo muito o curso Robô Milionário e recomendo muito o trabalho do João Pedro que é o produtor desse treinamento, beleza? O link do site oficial vai estar aqui embaixo na descrição, você pode acessar aqui embaixo, tá? Caso você queira comprar o treinamento. E também eu estou disposto a te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo espaço para você comentar, deixa o seu comentário aqui embaixo. Melhor, faz assim, ó. Já que você está confiante nesse mercado, você só queria ver esse vídeo para você começar o curso, coloca aqui embaixo, hashtag, eu vou conseguir. Escreve aqui embaixo, porque eu tenho certeza que assim como eu estou tendo resultados, você também vai ter resultados como afiliado, beleza? Comenta aí embaixo, eu vou conseguir. Eu quero saber aí qual vai ser a sua opinião, beleza? Vamos para cima, vamos trabalhar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado realmente a entender como que funciona o curso Robô Milionário do João Pedro, beleza? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo também que eu vou estar te ajudando. Espero ter te ajudado e até um próximo vídeo. Até mais.